Eu sou o Guilherme deixa eu falar sobre o Kovic e sobre os caras que estão tentando hackear seu canal por causa de comentário. Ou pelo menos foi isso que a central disse. Então se tá interessado nesse tema, assiste o vídeo até o final e bora pro vídeo, cara. E, enfim, o que aconteceu, cara, sobre o né? Ele disse no vídeo dele que não é só fazer um vídeo de dois minutos só passando notícia. E sim, tem que mostrar opinião, saber os dois lados da moeda. E finalmente, consegui virar um canal de opinião. E não um canal que faz um vídeo de dois minutos, diz o que tá acontecendo e simplesmente termina o vídeo. E é aquilo, eu concordo que você tem que saber mesmo os dois lados da moeda e pesquisar, tá ligado? Sobre o assunto. E. Mas eu concordo. Que vídeos de 2 minutos são melhores pra ser assistir com vídeo de 10 minutos, que é só enrolação. Por isso que eu prefiro fazer vídeo de 2 minutos. Até porque se a pessoa fecha o vídeo não pega nenhuma retenção de público, tá ligado? Por isso que eu discordo nessa parte, mas eu concordo que sim, tem que saber os dois lados da moeda. Antes de falar sobre alguma treta, mano, né? Eu, né, tipo assim, eu concordo com essa parte do posto, tá ligado? Ah, mas tem que saber os dois lados da moeda, mas... Né? Por exemplo, no caso do Sabe, tá ligado? Que todo mundo falou sobre expulsa de não sei o quê. E no Twitter ele disse que né pediu desculpas, ele né, se pronunciou e tal. E aquilo, ninguém esperou, tá ligado? Ninguém esperou o outro lado da moeda, mano. Segunda coisa, sobre a central, cara. O Igor, que é um cara de confiança do YouTube, tá ligado? Um trusted flagger, que é um cara que pode denunciar os vídeos e... A staff do YouTube, os trabalhadores, os funcionários do YouTube analisam direto, tá ligado? Né? Um cara de confiança do YouTube e tal, disse que um vídeo da Central, falando sobre um tal de Logan, que tá hackeando canais, é, usando comentários, segundo a Central, claro. É... É mentira. Esse vídeo é mentira, é só pra pegar a view, tá ligado? Foi isso que o Igor disse, cara. Que isso é fake, mano. Então, o pai trouxe. Que é um youtuber que eu gosto bastante até. Ele mostrou provas de que isso é real, tá ligado? Provas entre aspas. Até porque eu duvido um pouco dessa história. Mas enfim, voltando pro assunto. Ele mostrou provas de que isso é real, tá ligado? Né? Mostrou vídeo de um cara chamado Evan111. Que fez um vídeo sobre isso lá na gringa. Antes da central, tá ligado? Fez um vídeo sobre esse assunto. E o Igor disse que todos os casos eh, de hacker de canal. São de pichin decoy. E manipulação de URL, tá ligado? E, mano, esse mesmo Evans, é 11 que falou sobre isso, sobre esse Logan Ele foi supostamente hackeado, cara E aquilo era só esperar, eu não sei se essa história é verdade, cara Mas eu tenho minhas dúvidas sobre essa história de estarem hackeando o canal por comentário Porque isso não faz nada muito sentido, tá ligado? Eu acho que isso realmente não faz muito sentido, tá ligado? Eu acho que isso é bem sem sentido mas, enfim, cara, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha. Porque, né, com 500 inscritos a gente vai fazer potencial, maluco. E é aquilo, potencial é uma coisa muito maneira, potencial é muito legal. Então, se inscreve, se não é inscrito, se é inscrito, compartilha pra mais gente, pô. Ajuda pra caramba, tá ligado? Então é isso, gente. Tchau, galera.